Bom dia, amado Ser de Luz! Gratidão por se abrirem para mais um decreto de 21 dias com Arcanjo Miguel. Hoje é o nosso sexto dia do ciclo. Acomode-se de forma confortável, acalme a sua mente, relaxe cada músculo do seu corpo e receba as bênçãos de Arcanjo Miguel, enquanto respira profundamente.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 Sa ba Namaste